Então, a mãe falou para a filha, uma profissional em psicologia. Minha filha, você está procurando doenças mentais nestas pessoas. Por quê? Então, nós estamos vivendo um tempo em que pessoas, pessoas procuram formas de se defender. Defender aquilo que acreditam, defender a sua classe profissional, trabalhista. Então, nós temos pessoas que trabalham na psicologia e que elas têm necessidade de buscar problemas mentais. Dentro do mundo jurídico, apesar de não militante, eu sou formada em direito, é, psiquiatras e psicólogos buscam problemas mentais de toda sorte quando eles têm um interesse na invalidação da pessoa, seja para cometimentos de atos civis seja para qualquer tipo de impedimento, administração de bens e até mesmo interdição. Eu, eu sempre falo assim, sem preconceito, mas com a visão da realidade, como ativista pelos direitos humanos, como participante dos grupos hostiais, que são pessoas perseguidas não só no Brasil, mas no mundo. Eu digo que a interdição é a morte. É a morte. Então, a a classe profissional de psicologia e psiquiatria, eu ainda tenho algum respaldo por alguns psicólogos, mas eu tenho que dizer que a corrupção anda à solta em meio a esses profissionais. É, eles encaram com uma seriedade a profissão deles, mas essa seriedade é respaldo e é subsídio a, em alegações para tudo que eles querem fazer. Então, ao invés de paciente, nem sempre paciente, ali nós temos uma vítima. Outra coisa também, outra questão, eu estava lendo um artigo da CNN, muito interessante. Um artigo da CNN, ele traz a psicofobia. A psicofobia é um preconceito com pessoas que têm transtornos mentais, agrava sintomas. Né? Então, as pessoas, os psicólogos também podem sofrer de psicofobia. E, e se aproveitam, muitas vezes, dessa psicofobia na sociedade para poder é, dispersar daquele elemento todo o convívio social que ele poderia ter. Tem pessoas com problemas mentais? Sim. É, no Brasil, pelo menos 50 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno mental. Mas quando é, pessoas têm que ser caladas, como a gente está vendo acontecer agora, então, declaram a verdade do que está acontecendo com elas, do que fazem com elas. Psicólogos e psiquiatras se juntam, né? ao invés de combater e buscar o problema e denunciar o que estão fazendo com pessoas, com seres humanos, para poder invalidar aquela pessoa. Não, é fantasia, não é ilusão, não é surto psicótico. E, e aquilo, só por a questão de, de saúde mental no Brasil... Isso já afasta a sociedade dessa pessoa e afasta essa pessoa de toda e qualquer chance que ela possa angariar na sua vida, na sua condição civil. Bom, mas e aí? Nós temos doenças mentais, nós temos normais sendo transformados em doenças mentais. E pior que isso, nós temos normais que estão sendo trabalhados por equipes para se transform, serem transformados em esquizofrênicos, né? Nós temos diversos grupos aí na, no Facebook, tem também grupos formados no Twitter, em todas as redes sociais existem grupos formados, não só no Brasil, mas na Rússia, na França, na Alemanha, em todos os países do mundo. É um movimento que está ganhando força, que já tem quase meio século e está ganhando força. Se você chegar... Em alguma autoridade judiciária Eles vão alegar que eles não sabem nada Sobre esse assunto Porque o saber exige O fazer A ação do poder judiciário E eles não querem fazer Então, é, outro dia Um colega ativista foi Numa delegada federal Levou petição, levou assinatura levou a, a delegada virou e falou assim Não, você tem que me trazer Os nomes das pessoas que estão por trás desse sistema que vocês alegam, que é um sistema de tortura e, e tudo mais. Eu perguntei, mas será que ela quer transferir para a vítima a função da polícia, que é a, a função investigativa, ainda mais sendo crimes que são mantidos e manutenidos com tecnologia apurada? As falas que eles desenvolvem em torno dessas pessoas são falas estudadas, são falas lesivas, são falas de conhecimento da pessoa, ou seja, eles vão trabalhar pontos na pessoa, não para a cura, porque como é que você vai trabalhar para a cura onde não há doença, mas para o estabelecimento da doença. E depois, isso já é uma forma de, de se prevenirem quando forem pegos pela justiça, se é que um dia isso vai acontecer, eles já terão respaldo. Não, nós estamos fazendo um trabalho em equipe, um trabalho de internação é, na casa da pessoa, nós estávamos dando acompanhamento à pessoa, porque a pessoa já foi diagnosticada por três, quatro profissionais como esquizofrênica. Então, é, o mundo jurídico ainda não pode com o mundo da, da medicina, com psiquiatras e com psicólogos. E a tendência para que novas vítimas de violações dos direitos humanos, sobre torturas mentais, psicotrônicas, aumente, não só, viu gente, é tortura mental, mas existem outras modalidades de tortura, inclusive a nível de assédio sexual e de estupro eletrônico. E também a telepatia sintética é a fluência da comunicação de torturas. Né? Você está dentro da sua casa, a, a equipe, é, através do fio da energia elétrica, através dos esportes, das lâmpadas, Através de tudo que você tem na sua casa, há uma instalação. Essa instalação, ela é elétrica. Então, não é uma questão de o de, de, de um cidadão comum ter condições dessa identificação. Sem falar que tem muitos que já estão com chips, com chips sem saber que foram, foram instalados os chips e eles não sabem. Não só no Brasil, nós tivemos colegas no exterior operando, abrindo braço e tirando o chico. Então, assim, é uma realidade. Para ir mais um pouco além, porque o povo é muito incrédulo, Né, a gente está falando aqui sobre a questão de, de preconceitos e a, o criatório de doenças mentais que há no Brasil. Né? Porque quando há é, é, esse esse trabalho trabalha em torno de um ser humano para transformar o um mental, a gente já tem a ideia de que o que eles querem é isolar a pessoa, através do preconceito. Vamos falar sobre isso já já. Primeiro eu quero alertar, consultas, não vá sozinha, cirurgias, não, vá, não fique sozinha, porque o chip ele pode ser colocado até mesmo no canal de um dente. Ele pode ser colocado no braço, quando você vai tomar aplicação muscular, endovenosa. Ele tem, assim, nós temos diversos tipos de chips no mercado internacional e de formas muito facilitadas. Na Suíça, por exemplo, eles vão e pedem para colocar o chip na mão. O chip na mão, colocado no doce da mão, é a senha dele do banco, é a senha do portão, da porta da casa, sabe? Então, é, alguns pedem para colocar. Não sei se tem conhecimento de até que ponto aquele chip pode influir na vida dele. E outros já não aceitam e estão com chip sem saber que estão com chip. Né? Então a cirurgia procura estar perto, internação, não deixe. O sistema público de saúde favorece muito. Não é ideal deixar o paciente sozinho, sem um familiar por perto, mas manter sala na sala lateral com visão total. Certo? Mesmo que eles estão em UTI. Nós já vimos coisas horrorosas acontecer em pacientes na UTI. Não é? Então, é, não há de se duvidar. Instalados são esses sistemas no lar e até na pessoa. Então, o que, que acontece? A pessoa começa a sofrer agressão psicológica, violência. Ela vai responder. Sai daqui. Manda a mão. Vai para lá. Não, não, não. Põe a mão na cabeça, tem muita vez que faz isso, grita, chora. Tem outras que colocam a mão onde está sofrendo a violência. Quem está perto vai achar o quê? Vai achar que aquela pessoa é esquizofrênica. E não é. O que, que aquela pessoa está fazendo? Está tendo uma crise psíquica? Também não. Simplesmente ela está sentindo a agressão e ela está se defendendo. Se ela tivesse sendo atacada por uma pessoa no corpo a corpo, ela se defenderia com a mão, com o braço, com a perna, com o que fosse, iria em cima da pessoa, desce, no que desce. Mas isso já não é possível para vítimas. Por quê? Porque é uma maneira de fazer com que a sociedade acredite que a vítima é louca. Obviamente, um psiquiatra ou um psicólogo tem esse conhecimento, cidadão comum não. Então, existem esquemas, conteúdos que são falados naquela vítima. Aquela vítima, por exemplo, tem fobia de alguma coisa, de escuro, de altura. Então, eles vão trabalhar aquilo ali de uma forma lesiva e não curativa. A pessoa começa a desenvolver suas defesas, começa a ficar enriqueta, andar de um lado para o outro, tentando fugir de toda forma de agressão, o que é normal, e eles aproveitam isso para dizer que aquela pessoa é anormal. É isso que tem que ficar claro, para que se separe o doente, ou a pessoa que já é portadora de problema, da pessoa que não é, mas que o sistema marginal psicotrônico, o sistema marginal Constituir por pessoas que entendem do assunto, querem não debilitar. É a mesma coisa. Eu dou o laudo, o psiquiatra dá o laudo, alegando, atestando que a pessoa tem problemas, com mais dois ou três colegas. para você mudar isso, gente, é uma vida. E é um tempo que a pessoa perde de vida. É essa. E sempre eles têm respaldo. Sempre eles têm a argumentação. Eles só não tem capacidade de denunciar as pessoas que estão sofrendo esses abusos, esses ataques, essas violações, para não, não ofender o colega de profissão. Porque esse código de ética eu não consigo engolir, não, não desce, nem com farinha baiana. Então, hoje, é, nós temos aqui que uma colocação da CNN, na publicação CNN Brasil, eles dizem que quando se coloca o preconceito em cima da questão do problema mental, se põe luz sobre esse problema como se estivesse descobrindo a pessoa e dando uma relevância muito maior do que, de fato, aquilo possa representar. A pessoa publicou, expandiu, a pessoa tem problema mental, ela foi lá na saúde mental se consultar para pedir ajuda em relação a esse sistema, eu já aconselhei, não vá. Quando você entrar e falar que você quer denunciar que você tem esse problema, o médico vai te internar, achando que você é louco, você está ouvindo vozes. Certo? Então, quando isso se expande, aquela pessoa publicada como portadora de problema mental, qualquer coisa assim, esse problema é como se eu tivesse um farol sobre ele. E aquilo se torna maior que você, que a pessoa. Ou seja, a pessoa vai ser invalidada. Em qualquer de suas condições, em qualquer de seus valores, em quaisquer de suas capacidades. Então é muito sério o que está acontecendo no Brasil. Eu sou ativista pelos direitos humanos, me considero vítima desses esquemas também. E eu sou uma vítima que persiste e vai persistir enquanto viver. Porque é, eu fico muito mais preocupada com essa geração que está vindo, o que podem fazer com essas gerações, do que propriamente comigo, porque os que estão vindo, eles estão inconscientes. E os que estão vivos na, na retaguarda, na vanguarda de lutas, eles já têm consciência, tanto é que a gente aconselha, recebe vítimas, um, um ajuda, tenta ajudar com um conselho, outro tal, tá uma instrução, e então deixando livre aqueles que quiserem seguir para o psicólogo, pro psiquiatra sobre conta e risco. Nós não temos nada com isso, certo? Além do que, se você está querendo fazer uma pessoa de doente, você vai dar a ela tarja preta. E toda medicação tem efeito colateral e tem consequências. Para que tirar uma pessoa do seu senso, de realidade e viciá-la num processo químico, se ela não tem problema? O problema dela é ser denunciante em relação ao esquema. Né? O poder judiciário não pode, como eu já falei isso várias vezes, ele não, não pode com a psiquiatria, não é? Essas pessoas que, que são engedradas nesse sistema, algumas são selecionadas, existem interesses de ex-empregadores que querem enlouquecer, existe interesse de familiares por causa de bens e patrimônio, existe interesse do esposo, do ex-esposo que não quer repartir, o que o casal construiu juntos, existem interesses diversos, inclusive o de diversão. Porque uma pessoa dentro de sua casa, dentro desse sistema, ela está sendo monitorada. Então, em algum lugar estão vendo essa pessoa. Então, o pessoal se reúne, põe aquela imagem no telão, um cutuca de um lado, outro cutuca do outro, um faz mal, um causa um dano, outro outro, a pessoa vai se debater. Esse debater da pessoa provoca risos, e a pessoa ouve. A pessoa ouve esses grupos, que inclusive pagam por essa diversão de elite, rindo do sofrimento, da tentativa desesperada dela de se defender. E o pior é que a própria família muitas vezes chama a ambulância, chama o médico interno. É o maior crime que podem cometer que ela está só se dependendo daquilo que está acontecendo com ela. Não é louca, não é paranoica, esquizofrênica, mas pode vir a ser pode. Eles têm esse objetivo. Então essa pessoa ela pode sim desenvolver borderline, esquizofrenia, psicoses ou qualquer outra doença. Então, assim, a gente tem que entender, existe um caminho para a cura? Existe. E se eu reverter? O reverso, a reversão é a doença, sim. Vocês sabem que a vida estressante do dia a dia, que você não fica com, com ninguém na sua cabeça durante 24 horas, ela já leva muitas pessoas a consultas e clínicas médicas e psiquiátricas. Você imagina um, um sistema instalado em você que mexe com você dia e noite. E durante o seu sono, no um repouso noturno, eles têm a capacidade de entrar no, no seu sono através do seu sistema neurocerebral, inclusive em atuar no seu sonho, fazendo parte dele ou mudando. Pensa só no que é. Convido vocês a estar estudando sobre a matéria para que se tornem conscientes, certo? porque nós temos visto muitas muitas ocorrências é, é, estranhas, né, nos últimos tempos, de crianças, alunos é, invadindo escolas, atirando nos coleguinhas, sem assim, pelas ações que eles exercem, pela fisionomia, pelos movimentos, a gente vê uma certa frieza. A gente não sabe se essa frieza é própria ou se houve ali uma programação. A programação ocorre quando a pessoa é um TIAI inconsciente. O que é um TAI inconsciente? É um TAI que já está sendo monitorado, é um TIAI que já tem a sua condição neuroceudal mapeada dentro de um CPD clínico e ele não sabe. Então, temos muitos TIAIs inconscientes no Brasil. E isso reverte em toda a violência contra a qual o Poder Judiciário está lutando. Mas o Poder Judiciário não, não se, é, se dispõe a uma investigação interna policial rígida. Na Lídia Araújo Leite, com vocês, mais uma vez, no esclarecimento pelos direitos humanos. Um abraço a todos.